O resumo que a gente tem hoje é que a linha do tempo nos mostra que houve uma longa preparação desse grupo especializado extremista, golpista, para efetivar atos extremos e tentativa de golpe de Estado nesse país. Se articularam com pessoas especializadas, como o caso de pessoas dentro das forças de segurança que foram presas, acabaram se beneficiando pelo fato do ex-presidente que não tinha reconhecido ainda sua derrota continuar na presidência da República do país. As autoridades que até então respondiam como autoridades federais eram nomeadas pelo ex-presidente da República, então de alguma forma, do meu ponto de vista, se beneficiaram por um ambiente no Distrito Federal contraditório em relação a isso. E essa CPI tem o dever de investigar a prevaricação de autoridades públicas, tanto em nível federal, quanto em nível distrital, que tem responsabilidade com as manifestações do dia 8. E também me parece, nessa transição, que a troca repentina da gestão da Secretaria de Segurança Pública para uma cúpula altamente próxima da gestão Bolsonaro, que não havia reconhecido a derrota e fazia discurso, sim, de incitação de manifestações golpistas, eu acho que trouxe um clima de tensão para o período posterior no Distrito Federal. A linha do tempo está muito clara, há uma crescente de manifestações golpistas extremas e violentas e depredadoras, e o dia 12 é uma mostra disso, e eu acho que essa linha do tempo mostra para nós que houve sim, do ponto de vista geral, omissão, vamos apurar de quem ocorreu essa omissão, incitação e planejamento intelectual de altas autoridades da República Brasileira.